Bom dia! Esse é o 5 Minutos de Amor, o nosso Devocional Diário. Eu sou o Pastor Bujarque e hoje nosso tema é Descanso. Por muito tempo, as pessoas achavam que sorrir e descansar era uma atitude leviana, até pecado. Ora, as pessoas não entendem e não entenderam o Espírito de Deus na criação. Deus criou todas as coisas e também o dia de descanso. É preciso descansar. Já estamos chegando ao final de uma semana. Você já planejou como vai descansar? Você já pensou em descansar? Olha, você pode sair durante o sábado, o domingo, visitar os amigos, sair para um parque, pegar as crianças, tomar um sorvete, tirar o sapato, enfim, descansar. Use a criatividade. Jesus, certa feita, chamou os discípulos para que eles atravessassem para outra margem do rio para descansar. O descanso faz parte da vida humana e faz parte da nossa vida. Às vezes você ocupou tanto o seu tempo durante essa semana e, que não, e não planejou descansar, se envolver, relacionar-se com as pessoas. Há uma cobrança para que nós otimizemos os nossos dias. Por quê? Por que, que eu tenho que ser pragmático com um dia de descanso? Ora, dia de descanso é descanso. Você precisa descansar. Deus deseja que você descanse. Descansar é um gesto de amor. Deus nos deu a natureza para que pudéssemos contemplar, nos deu amigos, amigas, parentes, nossos familiares para que pudéssemos deliciarmos nesse descanso com eles. Esforce-se para descansar. Parece engraçado dizer isso, mas muita gente precisa de fato fazer um esforço sobre-humano para poder descansar. Deus deseja que você descanse. Nossos relacionamentos, enquanto cansados, são mais duros, terríveis e os dias não são bons. Você não se torna uma pessoa menos produtiva, menos amável e você corre o grande risco, quem sabe, adquirir aí doenças que ninguém quer, porque você não quer simplesmente descansar. Dê uma boa risada, vá ao cinema, compre um livro, descanse, em nome de Jesus, descanse. Planeje seu descanso no restante desse dia. Eu quero falar agora de forma muito especial para aqueles que não querem de, de jeito nenhum, Descansar. São aqueles que trabalham dentro de igreja, ou têm compromissos dentro da igreja, ou algum outro tipo de religião. O final de semana é um dia corrido, cheio de atividades. Ora, pondere, veja bem, separe um tempo para Deus, mas também separe um tempo para os seus familiares. Quero orar com você, para que você possa, em nome do Senhor Jesus, descobrir as maravilhas de um dia de descanso. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade do descanso. Eu sei que alguns não têm tido esta, este prazer e vivido este prazer e têm tido essa oportunidade. São os dias difíceis, mas descanso não significa ter dinheiro. Descanso significa simplesmente parar para contemplar, para se ouvir e falar também com o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos deu o dia de descanso. Obrigado pelas pessoas que nos proporcionam alegria no descanso. No nome de Jesus. Amém.